Fala galera, beleza? Franz Rezende, pessoal Essa ferramenta aqui Ela faz a compactação das argamassas né? E o pessoal me pergunta Franz, mas dá certo mesmo isso aí? Ela é uma ferramenta Que ela, ela ajuda mesmo A compactação Essa peça aqui, pessoal eu Tive que trocar ela porque ela trincou também Deu um trincadinho aqui eu tive que tirar ela. Dá uma olhada como que ela saiu. Compactou tanto. Que saiu o reboco. Mas a argamassa ficou colada. Ó, pra vocês terem uma ideia pessoal. Aquela ferramenta ali. Ela compacta tanto a argamassa. Que saiu o reboco. Mas a argamassa ficou Lembrando que foi dupla colagem, né? Na parede e na peça. Nessa peça aqui, tá as duas camadas de argamassa. A argamassa que eu passei na peça e a argamassa que eu passei na parede. Saiu tudo, porque aqui é reboco, ó. ó isso aqui é reboco, galera. Saiu um reboco de tão bem compactado que ficou. Então, pessoal, é o seguinte: essa ferramenta aqui, ó. Essa ferramenta aqui. Ah, top, aprovado. Quer saber onde comprar uma dessa aqui? Não essa exatamente, mas parecida com essa, faz a mesma função? Lá na nossa loja Magazine Azulejista tem várias ferramentas dessas, vários modelos diferentes desse martelo vibratório, né? Compactador. Você vai encontrar lá na nossa loja. É só clicar no link aí embaixo. Pra ter é um resultado desse aqui, ó. Top! Aí eu te pergunto, com aquele resultado ali, você acha que esse azulejo vai cair da parede de algum jeito? É mais fácil a casa cair do que o azulejo, pessoal. Valeu, forte abraço. Fui!